Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira, proprietária das marcas Animania Pet Mold e Tendência Pet. Mais uma vez, estou com vocês. Hoje, nós vamos fazer essa peça aqui, ó. A nossa fantasia raposinha. Olha só que linda que é essa peça. Vamos estar fazendo hoje ela aqui no canal. É rapidinha e é linda, gente. Olha só, que gostosa que é essa peça. Olha só, que maravilha. Olha só. Olha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 Oi, gente! Então, vamos fazer a nossa fantasia da raposinha, tá? Aqui eu vou usar, aqui eu vou usar suede duplado, tá? O que que é o suede duplado? Ele é caneirinho, né? Com suede embaixo, ó. Então, daí ele é uma peça só, um tecido só. Eu vou usar esse tecido porque eu vou ser sincera pra vocês, eu não achei o, o, o soft laranja. A peça foi desenvolvida pra fazer com soft, né? Mas eu não achei laranja aqui na cidade em lugar nenhum. Até fui pra comprar e não achei. Então, o único laranja que eu achei foi esse suede dublado aqui, né? Só que é muito caro, tá, gente? esse tecido aqui é muito caro. Eu paguei 57 reais um metro, tá? Ele é bem largo. Ele é bem largo. Dá pra fazer umas, ah, umas três peças, mais ou menos, no, de, do tamanho três, né? dessa desse, desse molde aqui. Ele é bem largo, mas... Um o método dele é muito caro, tá? 57 eu paguei, então eu achei caríssimo, tá? Então, a dica que eu dou pra vocês é fazer de uh, soft, tá? Eu também fiz com Fraser, tá? O outro que eu mostrei no vídeo foi com Fraser, tá? E o Fraser vocês podem estar comprando lá na Felipe Magas, tá? Eles têm um preço bem legal. O soft também, tá? Eles têm preços maravilhosos lá. Então, vocês entrem em contato com eles, que eles vão estar fornecendo pra vocês, vão estar... Ah, tirando as dúvidas de vocês, quais tecidos que vocês podem usar nessa peça, tá? Essa peça, então, eu fiz uma com freezer, né? E fiz, ah, e também dá pra fazer com soft, foi desenvolvido pra fazer com soft. Como eu não achei soft, eu comprei esse suede dublado, tá? Mas é muito caro esse tecido aqui, né? Ele é uma pele, ele é carneirinho, né? Aquele carneirinho com suede. Então, é uma pele, então eu não indico vocês comprar, porque é muito caro. Eu paguei 57 reais. Então, pra vocês fazerem essa peça, é soft, tá? Laranja. E. Ou, os, ou o freio, tá bom? E vou usar feltro preto e um pedacinho de branco aqui, ó. Pra fazer o olhinho, tá? O olhinho nariz, feltro preto, tá? Também vou usar um pedacinho de manta acrílica pra fazer a orelha, tá? Que também é com feltro pra fazer o rabo. Então, é isso, tá? A. Esse, esse filete aqui não vai ter um molde, mas vocês, pra, pro tamanho três, eu peguei mais ou menos um metro, tá? Desse filete aqui. Vocês podem estar usando ribana, tá? Ribana da cor também dá, ok? Então, um metro mais ou menos, tá? Largura de quatro, tá bom? Então, bora lá. Vamos aos moldes. Aqui, o nariz e o olhinho, né? Três vezes. Aí, eu fiz umas bolinhas brancas assim, no feltro, pra gente colocar no, no olhinho, tá? Colarem no olhinho. Esse branco aqui é uma lã batida, tá, gente? Mas vocês podem estar usando soft também, tá? Vocês podem estar usando soft. Isso aqui é uma lã batida, tá? Esse molde aqui vocês cortam duas vezes. Aqui eu vou usar a lã batida. A orelhinha pequena duas vezes. Também vou usar a lã batida. Não precisa dar acabamento. A orelha grande eu vou cortar quatro vezes no laranja e duas vezes na manta acrílica. Essa modelagem do capuz aqui, ó. Você vai cortar duas vezes, tá? O forro do capuz. Duas vezes, laranja. A outra parte do capuz, parte principal aqui, duas vezes. O rabo, duas vezes. Essa aqui é a parte preta do rabo, que vai aqui uma vez no feltro, tá? Ou no soft, tá? Manga, duas vezes. Frente, uma vez dobrada. Costas, uma vez dobrada, tá bom? Então, esses são os materiais que a gente vai estar utilizando aqui pra fazer a nossa... A fazer a nossa rapousinha. Vamos lá, então. Vamos começar com as partes pequenas. Vamos pegar esse pedaço de feltro aqui, vamos pegar um dos rabos e vamos pregar. Vamos passar uma, uma cola aqui, tá? Pra gente tá colando aqui o nosso o nosso rabo aqui, tá? Vamos colar aqui o nosso rabo. Colamos o rabo, vamos pegar um outro aqui. Vamos virar o nosso rabo. Reserva. Vamos montar as nossas orelhas. Lembrando que as nossas orelhas são espelhadas, então, vocês têm que tomar cuidado ao montar as orelhas, tá? Elas são espelhadas. Parte branca aqui, que também é espelhada, eu costumo colocar assim, uma em cima da outra, e daí eu tiro a de cima e coloco na de baixo, que daí não tem erro, tá? pegar a nossa manta acrílica e colocar aqui, tá? A dica que eu dou para não estragar a tua máquina é você colocar um TNT, tá? Na manta acrílica, tá? Aí vamos pegar as três peças juntas. cortar o biquinho aqui, vira a peça. Ficou assim, agora vamos passar uma costura de segurança aqui. Está pronta a nossa orelha, agora fazemos a mesma coisa com a outra, tá? Que eu já trouxe as duas prontas, tá? Ok? Reserva. Vamos pegar esse molde aqui, tá? Que é o nosso molde do capuz, é o recorte do capuz, ok? Vamos pegar esse aqui, esse branco aqui. E vamos pegar eles assim, ó, tá? Pra espantar, tá? <risos> Mesma coisa vamos fazer com esse aqui, tá? a gente vai pegar essa parte do capuz aqui, tá? Esse molde aqui. A gente vai pegar esse molde agora aqui, ó. Ok? Tá? Mas antes de pegar esse molde aqui, que vai ficar assim, tá? Vai pegar esse molde aqui. Antes da gente pregar esse molde aqui, a gente vai pregar as nossas orelhas. Aqui nesse molde aqui, ó, fala orelhas aqui, tá? Então, você faz assim com o molde, aí você já vê aonde vai pregar a orelha. Essa parte mais comprida aqui pra baixo, tá? Então, você vai pregar aqui, ó, Tá? Na mesma altura, um do outro, Agora, ó. assim, vocês viram com a orelha a parte mais pontuda para baixo né agora vamos já colocamos a nossa orelha aqui nesse capuz eu tô explicando que essa parte é a parte mais chatinha tá já colocamos a orelha aqui e aqui colocamos a orelha aqui agora vamos pegar essa parte aqui tá A orelha vai devagar, porque tá grosso. Assim. Mesma coisa, vamos fazer com algo. Ah, oh. Assim. Agora, a gente vai... Juntar aqui, tá? Passar uma costura. Desde aqui da ponta, costura com costura aqui e vai costurando aqui. Ok, vamos colocar os olhinhos aqui e o narizinho aqui. Eu vou colar com cola, tá? Aí, vocês verem como vocês querem fazer aqui. Ficou assim. Agora, vamos pegar o nosso... Ovo do capuz, esse aqui, e vamos juntar aqui um com o outro. Como eu disse, eu tô fazendo com malha suede, né? Duplado, tá? Que é assim, ó, tá? Aqui é suede e aqui é carneirinho, né? Já vende assim. Então, malha suede duplado, tá? Caro, paguei muito caro. Vocês podem estar tá fazendo com soft, mais barato ou push, tá? E bem mais em conta, tá? Ah, e ou com a manta flaze, né? Que eu fiz a primeira. Então, aqui, costura aqui. Aqui costura. E a gente vai pregar um capuz no outro aqui, ok? Coloca um alfinete aqui na costura pra não mexer, né? E aqui a gente vai pregar um capuz no outro. Essa peça tem que ter o um forro capuz, tá? Tem que ter um fogo o forro porque o principal tem muita muita costura, então tem que ter o um forro para dar um acabamento melhor, tá? Não é opcional. Tem costura grossa, passa devagar, tá, gente? Essa peça não é uma peça difícil de fazer. Eu tô fazendo devagar aqui. Porque eu quero fazer. Quero que vocês entendam bem, tá? Viramos a peça. Vamos prespontar e passar uma costura de segurança aqui, tá? Vamos começar com a nossa costura de segurança. Costura com costura aqui, tá? Bora passar a nossa costura de segurança. a nossa costura de segurança, vamos fazer um pra esse ponto aqui. nosso capuz ficou assim, olha só, reserva, vamos pegar as nossas mangas, o nosso filete, como eu disse, pode ser ribanda, é até melhor que seja ribana, tá? Vamos passar filete aqui nas mangas, tá? Essa nossa malha suede, ela tem elastano, tá? Então, ela, ela, ó, ela tem elastano. Então, se você for fazer com a malha suede, você corta ao contrário. Se for fazer também esse filete com o soft, corte ao contrário, que também ele tem elasticidade. Daí, você consegue puxar, tá? Dá uma leve puxada, Tá? pra gente tá indo no veloque pra fazer uma limpeza tá se você não tiver o veloque zigue-zague tá bom vamos pegar as nossas costas agora as nossas costas vamos fazer um pique bem aqui no meio tá vamos pegar a nossa nosso rabinho aqui que a gente fez. E vamos colocar nesse pique aqui do meio, tá? A gente vai passar uma costura aqui, tá? Deixando só a pontinha aqui sem costurar, tá? Vai passar uma costura aqui e aqui, ok? Ok? A nossa frente agora e vamos fechar os ombro. Que a gente já mede ombro com ombro aqui e faz um pique aqui nas costas e um pique aqui na frente. Depois a gente pôr o capuz. Então, gente, eu vou no overlock, passar o overlock aqui nos ombros e já volto. Passar o overlock também na nossa manga e já volto, tá? Se você não tiver overlock, você pode estar tá fazendo uma costura francesa ou zigue-zague, tá? Eu vou lá ou deixando assim mesmo, né? A... Se você for fazer de soft pode deixar assim, mas se você for fazer com esse dublado aqui, essa uma suede dublado que você não dá para deixar assim porque solta pelo, né? Solta pinus. Já volto. Aqui passado o overlock nas mangas e nos nossos ombros vamos pregar as nossas mangas. Nossas mangas como vocês já sabem tem frente e costa, mais cavada frente, menos cavada costas, né? E na própria manga traz... Escrito pra vocês, onde é frente, onde é costa, tá? Bora lá, então. Mais cavado, frente, menos cavado, costa. Lado menos cavado, costa mais cavado. Nosso capuz Vamos pegar nosso, um pedaço do filete De seis centímetros, tá? Mais ou menos E vamos Costurar aqui dobramos ele E aqui a gente passa Uma costura fininha, tá? Duas vezes, tá? Bom, agora viramos vamos prender aqui o nosso capuz, ok? Direito, colocamos o capuz dentro da mão, assim, tá? um o rostinho do capuz aqui, tá? Frente, essa aqui, ó. Só uma dica boa. Frente, costa pra, pra baixo, nosso capuz aqui, assim, no direito. Colocamos a mão aqui e colocamos o capuz aqui. Aí não tem ele, tá? Eu já vi muitas meninas pegando o capuz ao contrário, né? Aí você desmanchar a peça. Aqui aquele pique que a gente fez na frente. Nossa. Costura do meio aqui do capuz aqui. No pique que a gente fez atrás. Certinho. Agora é só pegar o capuz, tá? Olha lá. no overlock de novo, tá? Pra passar o overlock aqui, fazer um acabamento Aqui no capuz e nas mangas, já voltamos, tá? Então, aqui, passamos Um overlock aqui e aqui Como eu disse pra vocês Passam com Passam com O soft, tá? Ou a lã Ou a manta Como eu disse pra vocês, passam com o soft, tá? Ou a manta, trazer, tá? Ou plush, tá bom? Só tô fazendo com esse cara aqui porque eu não achei na cor, tá? Então, e soft manta, Felipe Márcio tem lá pra vocês, tá? Todas as coisas. E também, puxa, tá? Então, aqui a gente fez aqui. Agora a gente vai virar o avesso. Vamos virar o avesso aqui. E vamos fechar um dos lados, tá? Manga com manga aqui, Vou já cortar esse excesso aqui de, banana, de leite. Manga com manga aqui, costura debaixo do braço com costura debaixo do braço. E vamos fechar o nosso lado aqui, tá? Bora lá. É uma peça, gente, que tirando o capuz, que você tem que fazer na reta, né? O capuz, por causa desses pedaços ali... Você pode fazer inteiramente no overlock, se você tiver overlock, tá? Só o capuz que não, tá? E o um rabinho, né? Bora lá, então. o no de novo, passar uma costura aqui, tá bom? Agora, vamos passar o nosso filete aqui, ó, na barriga, tá? Daqui, daqui, até aqui, ok? Aqui o filete que sobrou, eu um metro que eu peguei. Não precisa puxar, tá, gente? Se você quiser fazer só a bainha da peça ali também dá, tá? Eu acho que fica melhor ela compridinha. estando aqui de filete, tá? Tamanho mais três, tá? Ficou assim. Vou no envelope, tá? Passar o envelope aqui pra dar acabamento. Ficou assim. Agora, a gente vai fechar o outro lado aqui, ó. E, costurei debaixo do braço costura de baixo do braço até aqui, ó costura do filete com costura do filete e filete com filete aqui Finalizar aqui, já trago pra vocês, tá? Então, tá aqui, passei o veloque, desacabamento acabamento ali com o veloque. Agora, eu vou virar a nossa peça. Despontar espontar aqui jogar essa costura pra cima, tá? E bater a costura aqui pra finalizar. Joguei a costura aqui pra cima, tá? E só passar uma reta aqui para espontando. A ah, água aqui, vou mais grossa. Nossa, a fantasia raponzinha pronta, olha só. Que linda que ficou a nossa fantasia. Olha só, só atrás, onde ficou. Ficou linda, né, gente? Ficou maravilhosa essa peça. Quentinho. Então, gente, como eu disse, vocês usem soft, tá? Plush. Usem a manta fraze. Soft, plush, manta freeze, tudo lá na Felipe Malhas, tá? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando, o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer roupinhas pet aí, gente. Eu amo muito vocês. Fiquem com Deus. Tchau, até a próxima. Deus abençoe vocês muito, muito, muito. Precisando de tecido, corre para Felipe Marias. Felipe Marias tem uma quantidade enorme de tecido. E eles estão prontos lá para atender vocês, tá? Ah, precisando de modelagens, corre lá para o nosso site, Animania Pet Mold, tá? Corre para lá para o nosso site, www.animaniapetmold.com.br. Tudo e qualquer modelagem de pet, né? De roupas, camas, pet que você imaginar, a Animania tem. Tá bom? Então eu aguardo vocês lá no nosso site, faz uma visita lá, vê as novidades, tem muito lançamento saindo lá, tá bom? Beijos, até a próxima, eu amo muito, muito, muito vocês. Tchau!